Olá, amiguinhos! Para quem não me conhece, eu sou o Mico. E hoje eu estava andando pela minha casa quando, de repente, eu me deparei com um bichinho que fazia muito tempo que eu não via. Sim, uma lesma. Uma lesma... Bem grande até, na minha opinião Ela tava ali, simplesmente enroladinha no canto dela E de repente ela se desenrolou e se revelou um baita de um lesmão E eu acho engraçado esse tipo de bicho, sabe? Muita gente acha nojento E aí eu comecei a brincar com a lesma Eu cheguei até a fazer alguns snaps com, com a lesma Porque eu achei demais, cara Eu mostrei a lesma andando Em uma velocidade incrível de quilômetros km por hora Eu mostrei a lesma se virando, cara A lesma, ela se vira de uma maneira incrível uma velocidade incrível E eu ali tirando foto e brincando com ela quando de repente meus pais chegaram. Aí meus pais disseram simplesmente pra mim botar sal logo na lesma pra ela morrer logo e tirar aquilo dali que era nojento. Daí eu pensei cara, não é justo com a pobre lesma. Como assim botar sal e ela simplesmente morrer sem ela ter opção sem ter uma chance de viver? Foi aí que eu tive uma brilhante ideia. Brilhante e um pouco psicopata também, né? Eu olhei pra lesma e disse, eu quero jogar um jogo. Olá, eu quero jogar um jogo. Hoje você vai passar por uma experiência de vida. Na sua volta, você está dentro de um labirinto. O labirinto é cercado e feito de sal. Você tem duas escolhas, viver ou morrer. Faça sua escolha, que os jogos comecem. Isso é uma lesma se virando. Uau! incrível.